行 vou estar lá, eu vou estar lá em todo momento, então você não vai conseguir se livrar de mim, de jeito nenhum, é bom você ir fazendo as minhas vontades, porque ó,